seguinte essa é minha casa e digamos que sabe quando você tem uma roupa que tem um furinho. Então a minha casa digamos que tem um furinho também né pouca coisa né. Pra quem não tá sabendo literalmente eu também não tô alguém simplesmente veio destruiu a minha base explodindo tudo que eu tenho e deixou um aviso isso é pra você aprender a não se meter comigo é só o começo. Eu definitivamente até hoje não sei quem fez isso. Uma coisa que eu sei é que eu vou embora daqui o quanto antes. Ontem eu já fiquei um tempo enorme coletando vários tipos de recursos diferentes para a gente poder fazer uma nova base para nós. E o meu plano é dar o fora aqui da Irmandade até que aqui volte a ser um local seguro. Afinal, eu gosto muito daqui. Algum dia eu posso voltar a morar aqui, mas por agora não faz sentido. Afinal, ele tava reformando toda a vila, deixando tudo bonito para todo mundo, enquanto alguém tava simplesmente destruindo tudo que eu tenho. Então, para mim, eu não vejo sentido nisso. Mas como aqui na Irmandade sempre as coisas podem dar uma reviravolta mais legal ainda, mais uma coisa aconteceu. Mas antes, né? <coughs> bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom mais um vídeo aqui de Mesla J E para você que não tá ligado que é Mesla J. esse vídeo faz parte do Mesla J. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Mano, Tuguin veio falar comigo, aparentemente aconteceu uma coisa bem problemática e ele me deu até um livro aqui, mas eu vou deixar o LG do passado falar com vocês. Então ó, já deixa o gostei aqui para começar bem o dia, que hoje tem mais vídeo e a gente está tunado essa semana, confia em mim que agora vai ficar bom o bagulho. Tava sem postar esses dois últimos dias, porque nós estava trabalhando num projetinho aí. Quem é ligeiro sabe, quem não é, não sabe, mas vocês vão descobrir muito em breve. Então podem ficar tranquilos. E agora vamos lá para o The End para gente encontrar o Tugin e ganhar esse livro aqui. É assim, eu tô falando com o eu do passado. Passado com do futuro. Vocês entenderam, né? <risos> Tá, o Tugin pediu para eu encontrar ele aqui no dente. Na real, eu nem imagino o que ele queira, mas eu já tô vendo o nomezinho dele ali. Então vamos dar um aí, ó. Sai! Oi! LG LG, eu preciso da sua ajuda, mano. Graças a Deus você tá, tá com a skin normal, você tá com a roupa certa. Que? Você tá com a sua roupa? É, é, eu sempre tô com ela. O que que rolou? Você não tá entendendo? Tá acontecendo muita loucura enquanto você tava fora. Inclusive, aonde você tava? Eu precisava de você. Eu, eu tava doente, fui no médico. Mas eu já tô bom, não, eu, já, não, eu já tô bom. Você ah. tá sumido há muito tempo que eu não te vejo aqui no, no próprio. Na Vila Várzea, aqui no Dende de onde você tava? Ah, então, digamos que explodiram a minha casa, Tugin. explodiram tudo que eu tinha. Como? Como que? Não, esquece, isso não é um importante, talvez isso é, talvez seja importante, mas calma, eu, eu tenho que te explicar tudo. Bom, o Phantom tá maluco, o Dende tá em perigo, vai dar problema isso, eu, eu preciso de vocês. Como que o Dende tá em perigo se ele tava fazendo um caminho pro Dend, pra as pessoas virem aqui, basicamente? Tá, eu, eu vou te explicar do início. Hum. O Phantom, ele tá fazendo um grupo esquisito, todo mundo que faz parte desse grupo tá usando Terno. E essas pessoas são todas perigosas para gente Para tá. gente você, Porque você tá envolvido com o bom, bom, Vem cá, me segue Tá bom, tá bom vou... Tá, medo O que, que foi, Tuguin? Por que você me trouxe aqui na torre Desde quando tem um cofre aqui? Tá, eu vou te explicar Bom, você sabe qual é o item mais raro de todo o servidor? Sim, as nossas habilidades É o ovo do dragão, mano E o Phantom ah. tá de olho Não só o Phantom, mas todo mundo que tá no grupo dele tá atrás do ovo do dragão e, bom, tá atrás daquela lava bem ali, o ovo do dragão. Eu, eu protegi tudo, revesti de lava, não só ali, ah, mas... Pera, em... qual, qual que é a senha disso aqui? Eu não posso te falar. Então por que você me trouxe até aqui? Eu vou te dar... Na verdade, uma das senhas, que é a senha lá de baixo. E eu preciso tá. que você pegue isso daqui e esconda em algum lugar. Ah, então digamos que se eles quiserem roubar o ovo do dragão, eles vão ter que derrotar todo mundo para ter todas as partes do quebra-cabeça? É, eu preciso que você esconda muito bem essa senha. E olha só, tá bem, tá bem ali, ó. Eu recomendo você não ir para lá. Por, por quê? tem uma armadilha ali? Não, é por causa disso. Ah, fui! Cuidado! É <risos> tá, esse o pedido. Cara, tem, mas aqui tem algumas camadas de proteção, correto? Tem várias camadas de proteção, inclusive não tem como sair daí, por isso que eu queria que você não, não fosse tá, pra aí. Tá tranquilo, abre aí pra mim isso aí. Tá, então são quantas camadas de proteção aqui? Cara, são várias, eu nem sei, acho que três camadas de obsidian, três de lava, algo assim. Eu vou esconder esse livro então, cara. Eu, eu não vou andar com ele nem ferrando. Eu vou colocar num local que ninguém nunca vai achar. Inclusive, eu tenho algumas pessoas que recrutei pra proteger o The End, porque o resto Tá. tá tudo contaminado pelo, pelo grupo do Phantom É, quanto mais melhor, querendo ou não, né E que, quem você chamou tanto pra isso? É, essas pessoas são o Pedrux e o Night Tá, outra pessoa confiável é o Apu, tá? Fala com ele depois eu, eu tenho que falar com ele, mano Mas eu não encontrei ele ainda Se você conseguir encontrar ele, fala pra ele me encontrar Outra coisa, outra exigência do Pedrux Eu não tive como falar, não É, ele vai querer que a gente se caracterize como ele Pra fazer parte do nosso grupo do The End. Ou seja, você vai ter que usar óculos e jaleco Tá bom eu vou ter que usar óculos na vida real. eu quero ver como que eu vou ficar Por mim tudo bem É, é isso, eu confio em você pra esconder esse livro com tudo que você tem, mano, é, é isso. Tuguin, pode ficar tranquilo. Ninguém nunca vai chegar perto desse livro, mano. Tchau. Bom, e como vocês puderam ver, isso explica essa expansão que tem. as coisas aumentaram e bastante aqui. Eu sinto que a dimensão do The End corre sérios problemas. E digamos que eu tô bem curioso sobre o futuro. Mas bom, minha parte eu vou fazer. Eu vou guardar esse livro na minha base secreta. Então, como eu tinha falado antes, já temos vários recursos para ela. Vamos para lá. <música> Eu decidi vir aqui no Nether para saber como que tá as coisas também, né, mano? Acho que é importante isso, até porque eu preciso saber o nível de força dos meus possíveis inimigos, ou se tem alguma coisa que eles possam fazer para rastrear minha base, né? E o que tudo indica... Eles têm um foguinho aqui, é? Acho que nada de perigo. Então deixa eu aproveitar e ver se eu fiz alguma venda nas minhas lojas. Loja de bigorna, nada. E a loja de ferro, vamos ver. É, Também nada, mano. essa galera não tá comprando as coisas, mano. Eu tenho que ver mais coisa para vender, pelo jeito. Mas tá tudo bem, porque agora a gente vai partir para a construção da nossa base secreta. Como eu falei antes no último episódio, a gente já pegou vários recursos e esses recursos são as coisas essenciais para a gente começar a construção. E senhor rascal, é F para você que tu perdeu a votação dos mobs, né? Então, gente, como eu disse, né? Eu falei que eu ia votar aqui no que eu achei ele mais fofinho, porque ele pode trazer as plantas e tudo mais. E ele ganhou, mano. Então esse foi o mob da ganhador da votação do Minecraft. Legal, né? Tomara que traga alguma planta roxa, no caso uma flor roxa. Porque querendo não, roxa é minha cor favorita. Então tem uma tulipa roxa. Nossa, ia ser, o... ia ser um mundo perfeito para mim, né? De qualquer forma, deixa eu ir para a área que eu vou construir minha base secreta para poder continuar falando com vocês, porque aqui não vai ter como. Então, gente, dá, dá, dá licença aqui, tá? Bom, estamos aqui já no oceano. Também peguei algumas areias, porque a gente vai usar areia aqui ó de bloco de apoio, porque querendo não, não, é, não dá para botar bloco no ar aqui, né? A minha ideia para essa base, eu vou explicar para vocês, Vou fazer uma base bem grande, maneira, e depois preenchendo ela de cima para baixo aqui do negócio. De qualquer forma, eu acho que a gente precisa começar a construção. E ó, oh, tem um jogo de ametista ali, mano. Isso é bem útil pra gente, na real. Mas bom, vamos começar a fazer as primeiras camadas da base. E essa área gigantesca que vocês estão vendo eu fazer agora é basicamente a primeira camada da base. De muitas. Eu digo de novo, muitas. Vai ficar doido, vocês vão ver. Com essa primeira camada feita, eu percebi que vai dar... Mais trabalho do que eu imaginava, além de eu perceber que eu vou ter que usar madeira. Essa é a madeira que a gente junta quatro madeiras assim, em vez da madeira normal. Eu também lembrei que tá faltando vários tipos de bloco, porque a no nossa casa não vai ser feita só de madeira e arenito. Vai faltar concreto e um montão de outros recursos, mas vou fazer o seguinte. Eu vou levantar toda a parte que vai utilizar madeira e depois a gente vai atrás dos recursos, um por um, para e assim montar a nossa base. Eu acho que assim vai ficar mais fácil. Então vamos montar isso aqui. E bom, levantar esse resto do muro foi uma ideia muito boa, porque como vocês podem ver, a nossa base tá ficando enorme enormemente linda. E se eu disser que eu já fiz tudo isso daqui e acabou nossas madeiras. Eu peguei um pouquinho a menos do que eu achava. Eu vou ter que pegar um pouco mais. E a parte boa é que eu já tenho que voltar para casa, por causa que a próxima parte eu vou ter que fazer um chão liso aqui de concreto branco, com concreto cinza claro e outras cores de concreto. E eu tenho algum desses recursos, outros não, mas a solução para todos esses problemas estão na nossa casa. Então vamos para lá para pegar essas coisas. E como eu não posso mostrar para vocês o caminho, vamos pela água assim. Toma. Esse rio ficou diferente do nada, né? Mas enfim, estamos aqui na farm de madeira. Vamos aproveitar que por agora não tem ninguém aqui. Já vamos ter que farmar bastante madeira desses três tipos aqui. Ó, bétula, floresta e carvalho. Vamos começar com essa da selva aqui, né? que eu falei floresta. E na real para farmar é bem simples. A gente ativa a alavanca e fica colocando a árvore aqui. E Como vocês estão vendo, todas as folhas árvores são quebradas automaticamente. E após isso, uma TNT cai e assim que a árvore crescer para o lado, quebra fácil assim. Bom, vamos formar muito de todos os tipos e depois vamos pegar os concretos. A parte boa de fazer essa base secreta é que literalmente todos os recursos dela que são concreto, madeira e areia. A gente tem Farms infinitas de todos eles. Então grande parte do processo está bem adiantada e vai ser facilitada para nossa grande sorte. Também já estamos formando areia aqui na farm. Logo após isso, eu vou colocar o concreto branco para farmar. E basicamente está dando tudo certo, creio eu, né? Acho que daqui para a gente voltar para a construção é dois palitos real, quer saber? Vamos formar tudo e vamos voltar para a construção. Por que não, né? Ah, lembrei. Tem um motivo, é por causa que... Digamos que... Vocês lembram que eu formei madeira? Tem que ser madeira descascada. Eu vou ter que trabalhar, não vai dar só para deixar as me fazendo tudo para mim. Não tá fácil, não. E eu consegui quebrar a farm de areia aqui por cima. Pera aí. A parte boa é que, como eu já quebrei essa farm umas 40 mil vezes, eu já aprendi a arrumar. É só recoloca tudo aqui de boinha e... Aí, ó, viu? Fala se o cara não tá bom estragar a farm e depois arrumar. Bom, esse daí sou eu pegando madeira. Tá, vai demorar muito. Fica aí no canto da tela. Pronto, agora, bem melhor na né? minha tela normal aqui agora. Ah, eu ia subir minha escada, mas eu não tenho escada, né? Bom, enquanto eu estou formando as madeiras ali para a gente não... quase morrer. Enquanto eu estou formando madeira ali para a gente não perder tempo, eu vou precisar de muita pedra. Seria pedra lisa, pedregulho ou qualquer coisa do tipo para fazer várias coisas. Eu vou tentar pegar tudo em pedregulho, porque eu acho mais prático de trabalhar do que com pedra lisa. Mas o que vier tá bom, na real. Então, só que tem um probleminha. Olhando meus bols aqui, eu notei que eu não tenho Nenhuma pedra. Por conta da explosão que fizeram na minha base, basicamente eu perdi tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. E eu tava um pouco falando que a irmandade é muito boa porque tem farm de tudo, né? Mas eu acabei de parar pra pensar que não. A irmandade não tem farm de pedra. Quem aqui pode ter muita pedra? Cara, eu acho que a pessoa que vai ter mais pedra que na Irmandade é pra fornecer o delete, porque ele tá fazendo esse buracão aqui, né? Ó, já, já conseguimos algumas pedrinhas aqui, ó. Já já, já é um começo. Ainda, é de não tá nem perto do que a gente quer, mas, como eu disse, já é um começo. Tá, consegui mais algumas e alguns endesitos. Já é uma tinha bem boa e vai ajudar bastante a parte boa ele remontou o bico que eu tinha guardado para ele ah tá bom a parte boa é que mais tarde é, quando eu e entrar eu aproveito mais a saudade de falar com ele que já tem um bom tempo que a gente não conversa já que ele estava viajando conta as novidades e também eu pago por essas pedras né mas eu acho que ele vai deixar de boa já que eu organizei a casa dele né de qualquer forma agora que a gente tem essas pedras a gente já basicamente pegou madeira pegou areia pegou concreto e também pegou as madeiras eu acho que tem tudo né engraçado que fazer literalmente três só bars de tronco descascado só gastou dois e pouquinho de fome. Vamos pegar a sugar box aqui, né? E olha, falando sério agora, eu acredito que com tudo isso daqui, a gente vai estar cada vez mais próximo de poder fazer a ilha da nossa base. Ó, tem madeira bonitinha organizada aqui, estamos levando arenito, estamos levando pedra, estamos levando vários tipos de concreto também. Ó, gente, vamos andar real mesmo agora, de verdade mesmo, eu acho que não falta nada. O ideal seria só reparar meu machado e essa picareta, porque durante as construções, acaba que nossos itens vão gastando e a gente precisa reparar deles. Então vamos aproveitar que a gente já tá aqui. E eu acho que a melhor farm atualmente que tem, eu vou fazer uma na farm, vou fazer uma na minha base secreta depois. É essa farm discreta aqui do menino apu. E como só tenho eu agora no servidor, é melhor ainda. Quer dizer, eu acho que só tenho, né? eu, espero que só tenha eu aqui, né? Que se alguém ficar me seguindo vai ser um problema. Bom, vamos esperar que nós alguns esqueletinhos, a gente já vai pegar um pouco de experiência, repara a nossa elytra, o resto não dá para reparar infelizmente, mas tudo bem. E vamos colocar diamante na nossa picareta quanto no nosso machado para reparar. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, pegar diamantes e a bigorna, Tá. A picareta vai ser 19 de experiência. O machado vai ser 5, mais 3, 19, mais 5, 24, mais 3, 24, 25, 27 e a pá vai vai porque não? Tá, fiz umas contas aqui. Eu não vou reparar, a pá, não vai dar muito trabalho ela. Vamos só até o nível 30. Já vai dar para reparar tudo menos a pá e vamos tá bem já. Agora é só esperar que o esqueletinho nascer. Mano, saca só 25 níveis instantâneos. Ah, não, não vai dar, né? Tem que reparar a Elytra. Bom, mas reparou a Elytra inteira em cinco níveis. Só falta muitos. Na real, tem uma, tem uma coisa que dá pra fazer assim, na real. Se eu reparar o machado, que é o mais barato, querendo ou não, no Minecraft, o nível 1 um é o nível mais fácil de você pegar. E o nível, sei lá, mil é ultra difícil. Então, digamos que assim, quanto mais baixo o meu nível, mais experiência eu ganho. Então, por exemplo, agora que eu matei esse tiquinho esqueleto, eu peguei nível 4. Se eu tivesse no nível 30, né? E matasse esse tanto de esqueleto, não ia dar nem meio nível. Então agora nós vai ter que estar só 19 níveis, que vai ser tranquila. E GG. Prontinho, agora com experiência, a gente vem, arruma outra picareta. O nome dela é pânico, por sinal. E pronto. Agora a gente tá totalmente pronto pra voltar a trabalhar na nossa base secreta. Então, vamos construir um pouquinho mais dela. Mano do céu, e olha só como tá ficando a construção da nossa base secreta. Sério, tá ficando um bagulho surreal. Eu tô amando. Muito bem, pessoal. Estamos aqui em outro dia, e como vocês podem ver aqui, a nossa base já está começando a nascer. Já tá virando uma ilha secreta, que agora que ninguém vai ter acesso, ninguém sabe onde fica, e já tá ficando muito doido. O próximo passo agora é a gente ir lá pra Irmandade ou qualquer local que tenha grama e pegar muita grama que a gente vai preencher quase todo esse chão aqui com grama. Porque a nossa base vai ser decorada com várias coisas diferentes. Tanto que eu até coloquei umas abóboras ali já pra testar uma iluminação ali. Eu gostei, mas tem que ver umas coisas ainda. Mas tem muitas coisas que vão rolar por aqui e... Agora a gente real precisa de grama para dar continuidade no próximo passo e aqui já poder virar um local que a gente pode viver, pelo menos. Que o meu plano é colocar essas gramas, arrumar umas coisinhas pra gente poder, pelo menos, morar aqui por agora. E daí depois a gente vai fazendo os próximos passos, como fazer farms aqui, fazer uma casa aqui, fazer uma sala de baú gigantesca e por aí vai, sabe? Mecanismo de defesa. Vamos dar o primeiro passo que é pegar as gramas agora, então. E acabei de ficar muito feliz, que eu acabei de lembrar que lá na vila do deserto já tem muita grama. Eu nem vou ter que pegar, porque a gente deu uma boa limpada no deserto, então tudo que era grama a gente tirou, mano. Nossa, que da hora, tô feliz, feliz. Fez? Pronto, estamos aqui na Vila do Deserto, uma chukarbox vazia e eu acho que é para ter grama aqui. Bom, tem dois packs de grama, o resto é, é, é terra mesmo, sem grama, mas já vai servir de qualquer jeito. Querendo não só ter luz do dia e um único bloquinho de grama, a gente já vai ter o que é necessário para grama se espalhar por tudo, né? mas essa box aqui é uma bagunçada. Boa, chamo. E ó, oh, quem diria, conseguimos lotar chukarbox. Boa, tá, vamos voltar lá. É, terminei. Bom, só tem um foguete, né? Pegar mais foguetinhos aqui então, né? Pra poder mostrar pra vocês. Eu não sei nem se a grama começou a espalhar nesse tempo. Acho que já, né? Mas, ó, o resto tudo aqui vai ser madeira fazendo um caminho. oh ficou da hora, né? Eu gostei. No final sobrou isso daqui de terra. Eu achei que ia faltar, mas no final sobrou. Então eu fiquei bem feliz com o resultado. Então agora se eu só espalhar essa grama, espalhar, colocar as madeirinhas no chão e basicamente já podemos morar aqui. Aí vai faltar uma casa. Mas isso é papo pra outra hora. Então deixa eu só espalhar as madeiras aqui no chão e mostrar pra vocês com a grama. Mano, fica Ficou muito doido. Saca só que da hora! Ó, eu espalhei a, a grama espalhar por tudo, coloquei tocha também. Agora, tipo assim, tem uns mobzinho ali embaixo? Tem, mas tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Eu inverti um pouquinho nessa fala. <risos> mas não nasce nenhum mob mais. Agora a única coisa que nos resta é literalmente levantar a casa e espalhar as árvores por aqui e começar a fazer essas outras coisas. Mas por hoje eu já declaro: agora eu moro aqui. Essa é a minha base secreta e é por aqui que eu vou morar a partir de hoje. Então. Primeiro passo da nossa missão está concluído. Agora vamos levantar a casa, mas isso já fica para amanhã.